Vocês vão a caminho de Slubdup um, e, e a páginas tantas durante a manhã, a Jillian. E houve vozes e houve uh, um barulho. Pato, parece umas rodas ou uma coisa assim, parece quase como se fosse uma carroça. O, o preço, antes de ir, diz assim: Malta, os gajos lá ali, malta, presa. Eu sinto, eu sinto a minha voz interior a chamar pelo Rudy e pelo Yuri. Ok, guys, I mean, we should, we should try and help. What do you guys think Pois pronto, vou preparar, caso seja precisa, mei pega no cogumelo que está aqui ao meu lado, que é este aqui, e leva 30 feet. Eia, put, isto anda pouco. Pronto, olha, só 30 feet cada vez, é o que há. Vai 30 feet, vai aqui, pronto. Só, só uma coisinha antes disto se, se dizer lá tudo. Eu estou a ver o meu irmão a cantar, ele começou agora a cantar. Vocês vocês não, vocês estão dentro da de carroça, é pá, tem, tem umas, umas cordas à tal, mas não é uma cena do outro mundo. Okay. Sim, sim. Entrar, tipo, a, a a se é só o suficiente para não conseguirem estar, tipo. a grande, a francesa. Exatamente. Exatamente. Exatamente. Então, eu pergunto-lhe, baixo assim, tipo, estás-te a preparar para fazer qualquer merda? Eu acendo. Ok, estou dou vantagem no iniciativa, portanto rola para ele outra vez, que ele tem seis, coitadinho. Mas okay. começa a fazer assim este verudos. Adel. Os gajos estão um bocado naquela, para uma carroça e ficam tipo em posição de atacar. Ok. okay. Se a criatura se mostrar ofensiva. Não sabe que criatura esta porque nunca viram nada disto. Eu vou preparar o Mage Hand então. Lá esperem que eles se mexam, que haja aqui uma, uma melhor oportunidade. Eu vi-os e vi esta cena. Toda vez me põe o corvo, tu ouves o barulho a carroça à frente é selada. Eu aviso aqui o gajo que está ao pé de mim. Para ele se agarrar a alguma coisa. O meu irmão disse para eu me chegar para aqui, portanto é o que eu vou fazer. Eu preparo isto para quando o meu irmão se ali ao, ao canto. O gajo de trás com isto ah, okay. cai. Não se consegue chegar à carroça, acho que cai. E a gente ouviu o grande estoiro, não é? Um tremor no chão. Exatamente. Yeah. Whatever happened. Depois de nada vez acima mage lançar assim um cogumelo. é isso. isso. Podes tentar a começar a É, jumps, okay. isto cai quase aqui na cabeça deste peral da frente. Aqui? Oh ah, Fabio, isto, isto, isto é, é perfeito ok? o tipo, que? Por mim está excelente. Assim sendo, rebenta aí um Fairy Fire. Mama que não podem ficar invisíveis e os ataques contra ele têm vantagem. E eles brilham. São ten umas terminhas -te. incelentes. <risos> Mas, não há... Entretanto, o Kuegoth que está aqui, que eu agora consigo vê-lo bem... Como é que o gajo está? O gajo está tipo acorrentado? As in, eu vou soltá-lo e ele é grande olhado? Ou o gajo... Não, o gajo está a puxar... Uh... Por vontade própria? Claro, sim. Espetacular. O gajo possível. o Magic Missile. Para lá, malta. com a Alegris para correr. Se faço deste, pronto. o gajo Estou bem a cagar para ele. Consigo ver que ele já está a ferir. Vamos acabar com ele. Eu, menos o gajo? Tá qual é o colega está tipo, bem confuso as pedras é de ordens dos draws. Vou me transformar num urso. Tu tens que a porta. Tu não, tu tentas, mas não consegues perder a porta. É, Alexandre, eu vou com uma seta poison. O draw aqui vê o Prince, que vai fazer a mesma coisa. Certo. Acertas com a segunda patada, das 6 pontos do nosso senhor. Ok, então faço um 10 até aqui e depois vou fazer um sneak attack. Ah. One shot. E okay. porra. <risos> o Gilly deixa o senhor É. um ponto de vida. Ah, fuck. Ainda por agora o urso tipo tomba para cima dele. Estás a ver? Mata-o. Uhum. <risos> o urso e, é cantar para isso. E, e. eu agarro só um bocadinho do sangue que está a escorrer. Agarro com as minhas mãos. Faz assim uns riscos na minha cara. Ora bem, neste gajo aqui. E aí é caralho. É a primeira. E aí é a puta merda. <risos> Uma okay, bala neste. Um duas balas neste. Ele tinha sempre. Eu volto-me a deitar aqui. Ok, agora é o Quagath. O solta-se e vê esta merda a acontecer. Isto foi é estranho. E vai atacar a primeira criatura que vê. E o gajo vai fazer o um multi-attack. E há umas 14 de dano. Eu jogo. Puta, este cuega, é gordo. Yeah. What? É isso que eu estou a ver. Yes. E vocês de repente um urso a mandar uma passa na porta e erra. Eu, eu vi que para abaixo. Eu saio. Ergo-me assim. Se a gente aqui em cima do... E eu já do... vi isto. Oh Gillian, passa um urso gigante por ti. Podes fazer um ataque de oportunidade. Não, porque <risos> ele faz para aí assim, cinco vezes o meu tamanho e eu tenho que ter algo no time. Juliano <risos> está só tipo, ok, se eu não mexer pode ser que ele não me veja. <risos> yeah. Eu estou bem porque queres que eu vou de cedado, não, não vale a pena. Outro que vai tentar atacar aqui o urso. Às oito, tem o urso? Então, eu vou dar de sorte. <risos> só vou lançar para aqui este? Vou atacar este. Está hum. morto? Portanto, o urso foi tipo um alvo de criança a passar por trás dele. Rasteirinha-se e traz o urso e corta lhe assim por trás dos joelhos, assim... Ah, e tipo, o vejo cai só os corpos. Cai, depois pelas... As vejo E isso, eu, eu volto-me baixar um bocadinho nas ervas. Este pedrão começa a olhar à volta. Está a ver a coisa complicada. Depende, uma seta. fica okay, aí. Okay. Não, vamos, vamos assumir que ele vai para aqui, faz o ataque. Ele agora vai, este, os mais giros, agora vai fazer rigol, vai dar um crítico logo, uma merda qualquer. Vai <risos> ser é mais ainda pior. Está. Está <risos> o dobro do dano, fantástico. <risos> Não foi mal, foi pior. <risos> faz o gosto de Ela no chão, <risos> parece um tordo. Estás inconsciente, Alexandre, sorry. Yeah. Eu Já trato de ti, cara. Ele é, uma, ele é uma, um pirilampo no meio daquela gente toda. 15 Rigand <risos> Damage. Ok. Nice. O Brian vem aqui e vais tentar estabilizar a colega. Está estável. O Brian <risos> vai-se pôr à frente dela. Ela está deitado no chão. o Brian está tipo aqui a tentar, whatever, levar certas, se vier aquela, certa para ela. Colegas. Vê que o Dral se foi embora, que o outro Dral também fugiu. E o gajo, como se levantasse as patas, fica e diz em Ender Surrender. Master's gone, so don't kill me. O prêncio vira-se para ele e diz assim, Ai disso, tu te mexes. É. O prêncio de Arandil vem aqui e teve com o outro. Ah é, ai que eu já te foda. Ele é um A segunda patada é quase que lhe arranca um braço. Diz-se que este... Estou um bocado confuso, mas suponho que seja o nosso amigo de está a atacar os draws também. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. chega aqui, cago neste. Este também está a atacar-lhe, cago nele e ataco o, o Drauz aqui. E o Drauz me come de cabeça. Só ouvem assim, tipo cabeça do Drauz quando ele agarra para pa a cara. E por exemplo, agarra para a cabeça de Explode.